Beleza pessoal, voltamos aqui, estamos na Ilha 5, vamos resolver a última treta com a equipe Rocket, vamos eliminá-la de vez da face da terra, vamos upar nossos pokémons aqui mais um pouquinho, né? tentar deixar todos o mais próximo possível do nível 60, que é um nível ideal para enfrentar a Elite dos 4 novamente, e agora eles também estarão mais fortes, eles vão ter pokémons da nova geração também, da segunda, e teremos alguns Stilex, uns Crowbots, entre outros e agora vamos pegar aqui o pessoal, o, os adeptos do Giovanni estão aqui me esperando vamos ver o que, que a gente faz aqui eu não lembro os caminhos certo. vamos tretar com todo mundo olha que bonitinho o Houndower vamos tratar com todo mundo e pegar os itens que temos disponíveis, beleza, pegamos o upgrade ele é pra pokémons do tipo metal, alguma coisa assim. Né? Vou pegar devagarinho aqui. Aí, pegamos a pérola, que dá pra vender ganhar um dinheirinho. Tá, ah, deixa eu ver. Onde é que eu... Então, se eu for aqui, pega aquela. Beleza. Pérola grande de novo aqui deixa eu ver como é que eu faço ó, se eu subir aqui ó tem um me esperando fechou vamos tretar com ele por enquanto vapor é mais do que suficiente para tretar com todo mundo o surf está muito roubado tá aqui se eu não me engano é só voltar a pé deixa eu ver cadê é o esquema olha aqui rapaz aqui é o Warhouse. opa tem um, tem um itemzinho aqui, se eu não correr eu pego, <risos> é o Bomba de Lodo, beleza, agora tem mais uns dois, três Rockets, vou finalizar eles para ficar bonito, olha aí, Vaporeon nível 60, já era Vaporeon, já, já pode sair da frente, vamos trocar, vamos botar Charizard na frente um pouco, Charizard tá meio destrenado, Muck, a Muck tá linda, pessoal Quem Na versão lolly mais adulta, né A Muck ficou sensacional Para mim que aprendeu berro Não, o berro não, não me ajuda em nada A ah, Arbok, a Arbok ficou bacana também Aí, mas tá tomando os lança-chãs Charizard Não vai durar muito Dragonite ah, Vai o plano. ataque de asa já foi suficiente Enquanto isso, para mim, foi pegando por tabela Último Rocket Esse aqui é o finalera Golbat esse Golbat quase faz... e levamos no Charizard Wizen Wizen, vou botar o Raichu Wizen bomba de lodo dele foi violenta, vim para cada um e o Houndall, então Dragonite olha que bonita a ficou tem uma camisolinha ali ficou meio... bem Shenshual, beleza pessoal, adeus equipe Rocket agora vamos pegar aqui a pedra que falta, né a Safira ali, enfim pra botar aquela manica pra trabalhar Já vou que você tá passando rodo aqui em todo mundo Aí, rapaz, sobrou só um Porygon, olha que legal esse Porygon usar o um terremoto e o um vento-fogo, só pra fazer uma balaquinha para mim nível 54 o mim ainda é muito fraco em relação aos outros né? vamos voltar aqui, vamos aproveitar que temos um pokémon que voa e voltar direto pra ilha Aqui, precisa Pokémon, recuperamos. Show de bola. Vamos pra ilha 1, entregar aquela pedrinha. O nosso amiguinho tá esperando aqui para receber a pedrinha azul. Beleza, vamos ganhar alguma coisa. Ganhei um. Ganhei um boa sorte. Ah, tá bom, né? Boa sorte ajuda muito. Beleza, vamos sair daqui. Vamos pegar mais o barquinho novamente. Concluímos as missões. Opa, ilha 2 não, rapaz Vermelho. Aí, agora sim, vamos finalizar por aqui, hoje foi bem tiro curto, próximo vídeo, qual que vai ser a dinâmica? Eu vou até dar um, subir aqui para poder dar um spoiler corretamente, cidade de Cerulean, nós vamos entrar ali, aquela é a famosa caverna do Mewtwo, vamos atrás do Mewtwo, tentar capturar ele com a Master Ball, foi para isso que seguramos ela até agora e depois vamos para a Elite dos 4 e a Liga Pokémon, certo? Muito obrigado por ter até aqui pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deem aquela força, o canal passando por um momentinho meio conturbado, mas a gente vai tentando, certo? Muito obrigado e até a próxima.